Financiamento sem consulta de escolhe e com parcelas a partir de 307, será que é possível? Será que isso é possível? Se você quer saber mais, roda a vinheta. Fala galera, seja muito bem-vinda ao maior canal de serviços financeiros, a GR Serviços Financeiros, aqui é a Fabiana. é o Gabriel, bem-vindo família. E hoje a gente vai compartilhar essa dica muito top para você que está querendo comprar um carro, mas está com o score zerado, então essa dica é para você que está querendo comprar um carro, uma moto, um caminhão, tá? Mas antes de compartilhar esse conhecimento com você, eu peço que você já ajude a gente a se inscrevendo no canal, ativando o sininho para a gente sempre que postar um vídeo novo você ser o primeiro a receber, curtir e compartilhar aqui com todos os seus amigos aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Isso aí, galera. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Esse vídeo é para você que já passou por situações como essa, já tentou um financiamento, tem um valor de entrada, mas foi recusado. Ah, por que será que eu fui recusado? Muitas das vezes, por seu score estar baixo, você foi recusado pelo banco, ok? Então, tentou de novo, com outra instituição financeira, isso aconteceu que seu score foi baixando cada vez mais. Nesse vídeo, é especialmente para você que tem esse valor de entrada e pretende ter o seu veículo de imediato seja sua moto, seu carro, seu caminhão, seja o veículo qual for, você está pretendendo ter ele de imediato, mas não conseguiu financiamento, não tem o um dinheiro todo para comprar à vista, esse vídeo vai tirar você desse sufoco, ok? Então pessoal, a opção que a gente tem para você que está nessa situação, está precisando comprar esse veículo imediatamente, é a carta de crédito já contemplada. E o Gabriel vai estar tá explicando para vocês aqui, para vocês saber como funciona. Então vamos lá galera, a carta de crédito já contemplada, ela já está no estágio pronto para uso, assim como o financiamento. Qual a diferença para diferenciar o financiamento e a carta de crédito já contemplada? A carta contemplada não tem juros nas parcelas, mas você tem que ter o valor de entrada, comprovação de renda e não tem consulta de score. Já no financiamento vai ter a consulta de score, vai ter a mesma análise né, de comprovação de renda, e o valor de entrada para você poder pagar o valor para o vendedor que está te vendendo, seja concessionária ou seja pessoas terceiras, ok? Este valor pode ser a partir de 20% no financiamento. Já na carta contemplada, a gente tem opções que você escolhe o valor do crédito que está adequado ao seu perfil. E às vezes o valor de parcela fica mais flexível também, tá? Isso aí. É, Gabriel, uma dúvida que eu tenho certeza que o pessoal de casa pode ter, é referente assim, é a carta contemplada e o consórcio são a mesma coisa? Vamos lá, galera. Carta contemplada e consórcio é a mesma coisa? Não. É diferente por conta do estágio que está essa carta, ok? Quando você adquire um consórcio, você vai escolher o grupo, o valor de parcela que você pode pagar mensal, para que você possa contemplar esse crédito por sorteio e lance. Já na carta contemplada já está num processo de aquisição porque já teve outras pessoas investidores que fez esse crédito dentro do consórcio para ter lucratividade para vender essa carta esperou a contemplação dela e vendeu o crédito lucrou o dinheiro e parou de pagar a parcela ok então vendeu para quem para nós nós temos ela já no sistema pronto para uso e você pode né consultar com a gente essa carta de crédito e no momento que você transfere para o seu nome, você pode adquirir o seu veículo de forma imediata. Ok, Gabriel. E como saber se essa carta está contemplada mesmo? Às vezes a pessoa tem essa dúvida, né? Que se está contemplada mesmo, como que é? Vamos lá. Para você que tem a dúvida se a carta está já contemplada ou não, nós disponibilizamos para você o grupo e a cota dessa carta de crédito. Você pode ligar para a administradora responsável dessa carta e perguntar se ela está contemplada ou não. A administradora vai te confirmar que ela está contemplada, aí sim você pode fazer o termo de transferência via cartório para adquirir a carta e comprar o veículo que você deseja. Ah, legal, Gabriel. Outra dúvida também. Essa carta contemplada, Gabriel, eu espero um, dois, três, até seis meses para ter ela em mãos? Não. Você que já ouviu falar sobre isso, né? ou talvez até comprou... Consórcio achando que está a carta contemplada, o vendedor deve te falar te falou isso aí, mas não é assim que funciona, tá? A carta já contemplada, já é processo de imediato, você faz a transferência via cartório, escolhe o veículo que você quer e essa carta vai ser como um pagamento à vista e você paga parcelado a carta de crédito que você adquiriu, ok? Então já é de imediato, você não espera nada. O que você espera dentro do consórcio? Infelizmente, como qualquer área, tem pilantras que vende de forma errada, né? Então se atenta aí com essa dica que é muito importante para você diferenciar o que já é contemplado e o que não é. Ah, legal, Gabriel. E também para aquela pessoa que está com restrição no nome, é possível ter a carta contemplada ou não? Olha, o ideal é que você não tenha restrição, ok? Porque não tem consulta de score, mas o bom é estar tá sem restrição. Mas não tem jeito, você tem restrição, o bom é você ter pelo menos dois avalistas para que ele possa entrar né, nessa negociação. negociação com você. Então vai ter mais duas pessoas como garantia e garantidor de crédito para você adquirir essa carta já contemplada. Aí não vai ter problema algum, você pode sim adquirir ela tendo os avalistas. E para a pessoa que acabou de tirar assim, o nome da restrição? Ó, Você que tirou o nome há pouco tempo da restrição... Ou já tem quatro meses, mas seu score ainda continua baixo. Vai ter alguma consulta de score? Não, zero consulta de score. O que vai ter consulta é de pagamento. Se você comprova três vezes vou dar parcela do crédito que você escolheu. Então, o bom é que na carta contemplada, você escolhe o valor do crédito para você adquirir o veículo que você quer e o valor de parcela que mais se adequa ao seu orçamento. Então, tem parcelas aí muito baixinha. De 307, né? Então, para você adquirir um veículo que você quer. Então, você que escolhe o valor do crédito e o valor de parcela, e você tem que ter aquele valor de entrada para a carta contemplada. Gabriel, outra dúvida que tem certeza que o pessoal de casa pode ter, tem juros essa carta contemplada? Não, a carta contemplada ela não tem juros nas parcelas. O que vai ser cobrado de você é o ágil, Por quê? Como já está pronta para uso, você não participa nem de sorteio nem de lance, mais como no consórcio, então você vai pagar esse ágio de quem foi o investidor que passou por esse estágio, contemplou a carta, você vai pagar para essa pessoa, que nesse caso somos nós, né? que nós já compramos e está no nosso sistema. Então você paga esse ágio e adquire a carta contemplada de imediato para você ter o seu veículo, ok? Até no mesmo dia, de acordo com a análise, que é feita pela administradora, anexou toda a documentação sua e do veículo, Pode ser pago no mesmo dia e ela entra com o poder de compra à vista, tá? Então você escolher um carro que custa 60 mil e você tem uma carta de crédito 58. Você pode negociar com essa pessoa que está vendendo este veículo. e Você pode pagar o valor de 58 para ela, porque vai entrar à vista esse dinheiro. Então você tem um poder de negociação à vista também. Legal, Gabriel. A carta contemplada, a carta de crédito, tem alguma vantagem? Sim, com certeza. Qual a primeira vantagem que você tem? Você não espera nada, assim como o financiamento já está pronta para uso. Qual a segunda vantagem? Não vai ter consulta de score. Você que estava com pouco dinheiro para não conseguir comprar à vista, você consegue comprar pela carta de crédito. Ah, eu fui negado no financiamento por conta do score, que está baixo. Beleza, já solucionou esse problema, que não vai ter a consulta de score. Então, são diversas vantagens, né? E carros que você pode pegar com até 10 anos de uso, uma boa vantagem também. É, um benefício que vale lembrar que você também, que você pode trocar de carro todo ano, né? Isso aí. Então, outro benefício também que você pode ter. Então, citando aqui, poder de negociação à vista, pode comprar o carro de qualquer marca e modelo, pode trocar de carro todo ano, com a substituição de garantia. Você tem um carro que adquiriu 2022, 2023 e quer trocar de carro. Vamos supor que a diferença de um carro para o outro esteja aí de R$ 1.500. Você paga R$ 1.500, deixa o seu carro, pega o outro, e o valor de prestação que você adquiriu vai pagar mensalmente, normalmente, sem interferir em nada. E se você quiser antecipar parcelas, você pode? Pode também. Você paga a parcela do mês, e o mês que você quiser antecipar parcelas, para quitar mais rápido, você pode. É só você pagar um boleto valor maior. Então eu quero, pago, dar como exemplo aqui, 530, quero pagar 600 reais. O que você pagou a mais, reduz de trás para frente. Legal, E a gente vai passar aí para vocês algumas opções de carta já contemplada para vocês terem noção de como que é, tá bom? Então, pessoal, vamos para a primeira opção aqui de carta já contemplada que eu deixei separado para vocês aqui para vocês terem noção de como funciona, tá? A primeira opção aqui seria um crédito no valor de 24.394 reais 94 parcelas de 307 e uma entrada que você teria que ter no valor de 9.900 para você comprar esse veículo. Então, galera, olha para você ver que vantagem que você tem. Não vai esperar nada, você pode adquirir uma, até uma moto, né? Uma moto boa com valor de 24.394. Você pode escolher a moto de qualquer marca e modelo que você deseje e com até 10 anos de uso. Ah, eu quero uma moto 0km. Ótimo. Ah, mas eu quero uma moto 2012. Eu posso Pode também, não tem problema, com até 10 anos de uso. E a parcela desse tá mais em 307. Isso é, uma parcela 307, né? Uma parcela que fica dentro do orçamento, uma parcela muito agradável, que não vai te apertar em nada. Acho que nem para comprar uma bicicleta no crediário você paga uma parcela desse. É verdade, o crediário <risos> vai ser mais alto, olha bem. É. Agora, outra opção aqui de contemplada que eu separei aqui é um valor de 31.505, né? 57 parcelas de R$ reais que você pagaria mensal, e a entrada que você teria que ter no valor de R$ reais para esse crédito que já está pronto aí, já está contemplado. Isso aí, galera, mais uma vantagem que você tem, um valor de 31.505, você consegue até comprar um carrinho, né? Um carrinho legal para você aí, pretende trabalhar com um veículo. Com carroceria ou sem carroceria, a escolha é sua. A marca e o modelo, a escolha é sua. E a parcela que é inacreditável, né? A parcela é muito razoável. R$386 por mês. Num um financiamento, só se você dá uma entrada muito alta, está financiando praticamente 80% para a parcela ficar bem razoável, ok? Porque a carta contemplada não tem juros na parcela. Você só vai pagar o valor de entrada para adquirir este veículo aí. Como eu falei, até um carrinho bom dá para você comprar. E a outra opção aqui que eu deixei para vocês também é um valor de R$ 43.018, 92 parcelas de R$ 549,00 e a entrada que você teria que ter é um valor de R$ 16.950,00 para esse crédito já pronto aí de R$ 43.018,00. Então um crédito legal para você também, você pode comprar o veículo, né? Aonde você estiver, em qualquer território nacional, poder de negociação à vista uma parcela também muito razoável, R$ por mês. Então, a vantagem que você tem muito boa em mãos também. E a outra opção aqui também é um crédito, um valor até legal também, um valor de R$ 58.103,00, 86 parcelas de R$ 818,00 que você teria que estar pagando e a entrada que você teria que ter no valor de R$ reais então, outra parcela razoável também, né? 818. Você pode pagar por boleto bancário ou débito em conta automático, essa parcela tá. E um valor de 58. Você pode comprar até um carro, né? Modelo 2017, 2018. Vou dar como exemplo HB20, o Gol, o carro que você deseja. Porque você tem um poder de negociação à vista para comprar esse veículo. Você escolheu o veículo certinho, manda esse veículo para alienação. Então alienou na carta de crédito, você já tem esse veículo na sua posse, ok? Então é muito simples. E a última opção aqui que eu deixei que é um crédito no valor de R$ 103.691,0, é, 89 parcelas de R$ E você teria que ter uma entrada de 43. reais para esse crédito de R$ 103.691. Então galera, a Fabiana falou aqui, ó, um crédito também muito bacana, com a parcela boa, um valor de 103.691. Você pode comprar um carro que você deseja, pode ser um SUV, pode ser um carro do jeito que Ou você quiser, também. né? Sim, sim. até um, um veículo né, do seu desejo. E se você quer créditos maiores, a gente também tem opções. Isso aqui foi uma das opções que a gente deixou para você, quer crédito maiores, é só consultar aqui abaixo, tá? Um e aí tem um link que você faz a consulta e a gente traz para vocês as melhores opções que fiquem no seu orçamento do jeito que você deseja, tá? Então nesse crédito você pode comprar tanto uma moto e um carro. Pode? Pode, sem problema algum. Vai pagar uma parcela somente e pode adquirir até dois bens, ok? Então é uma vantagem muito boa para pagar aí de parcelas de R$ né, por mês, parcelinha também razoável. Então é muito interessante também que o Gabriel te passou agora aqui que você pode comprar até dois veículos e pagar uma parcela só, tá? Isso aí. Então é o benefício da carta é contemplada para você também. Então, antes de terminar, Fabiana, só reforçando aqui as vantagens: poder de comprar vista, você tem, pode comprar até dois bens, pode trocar de carro todo ano, não tem consulta de score e te dá a agilidade que você merece, que você precisa. Ideal para você também que trabalha com seu veículo, então frotista, taxista, né, Gabriel? Isso aí, você que tem frotas de caminhão, você que tem frota de veículo leve, né, você que tem é, autoescola. autoescola, isso aí, você que tem autoescola, tem que trocar de carro em cada três anos, essa que você pode trocar até de ano em ano, você que decide, mas, ah, não, daqui a dois dois anos eu quero trocar, você utiliza os seus carros para renovar, né, utilizando a substituição de garantia que a gente falou. Então, esse é o segredinho que a gente passou aí, que muitas empresas já utilizam esse método, né, que é a carta de crédito já contemplada, que ela não vai sofrer depreciação do veículo, então é uma excelente opção aí para você que trabalha com veículo frotista, é, transportadora, né, ou outros também. Pessoa física também, você pode se perguntar, né, meu vizinho tinha um carro X, tinha um carro, um Siena antigo, e agora todo ano esse cara troca de carro, como que ele faz isso? Ele, talvez ele não te contou, né? não te revelou o segredo, mas talvez ele contemplou um crédito ou já comprou uma carta já contemplada e hoje ele troca de carro todo ano. Gabriel, e para as pessoas que acham que o valor de entrada é muito alto para a carta de crédito já contemplada? Então, essa pergunta eu vou colocar para vocês responderem, tá? Deixa nos comentários aqui abaixo também. Se você acha que o valor está alto, faz essa pergunta para si mesmo. Você tem um valor para comprar à vista o seu veículo? Se você não tem, qual outra opção que você iria recorrer? Financiamento para ter de imediato, mas você tentou financiamento, Pode. foi negado por escola estar baixo. Qual a sua outra saída que você tem? Eu acho que você não teria outra saída. Então a carta contemplada por estar pronta para uso, você vai pagar o valor do ágio, somente este valor e você vai ter o bem de imediato e parcelas razoáveis dentro do seu orçamento. Sem então você não precisa questionar o valor de entrada, é um valor que está dentro do seu orçamento, porque está te entregando a agilidade que você precisa, ok? Então a gente tem aqui várias opções, né? lembrando, a gente tem financiamento, a gente tem o consórcio, a gente tem a carta contemplada, a gente tem empréstimos com garantia veicular, imobiliária e vários outros serviços, mas dentro desse em específico, se você não consegue comprar nem à vista nem financiado e precisa de agilidade, não tem garantia alguma, é a carta contemplada que vai solucionar o seu problema. Agora, Fabiana, eu vou tirar outra dúvida também. Você que achou que o valor de entrada está muito alto e você tem um valor legal, você pode ver com a gente também o consórcio. tá Então a gente vai fazer um estudo do grupo para te ajudar, olhando quais foram os últimos contemplados do grupo, para poder te encaixar em um grupo legal, para que você possa ofertar lance. Seu lance foi o ganhador, beleza, esse valor que você deu como lance vai abater em parcelas. Então é outra opção que você tem também. Agora, para quem não pode esperar nada, o jeito é a carta contemplada mesmo, porque o consórcio sempre vai fazer um estudo do grupo para te ajudar na contemplação, mas tem que ter um valor legal para a gente fazer esse estudo, ok? Lembrando que a carta de crédito já contemplada é uma excelente opção para você, né? Imediatismo, não tem juros na parcela... Pode trocar de veículo todo ano, né? Pensa Isso aí. É a instituição de garantia. e é vários inúmeros benefícios para vocês aí. Se você gostou da carta de crédito já contemplada ou também do consórcio... Isso aí, você quer consórcio, o consórcio, não quer pagar o valor da entrada da carta contemplada, você tem a opção do consórcio e tem outras opções para a gente. a gente vai deixar o link para você aqui para você solicitar uma simulação também, ok? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês compartilhem em todas as redes sociais para levar esse conhecimento para as pessoas que estão precisando dessa dica é importante para conseguir esse veículo. Às vezes a pessoa está precisando do veículo para trabalho imediatamente e está passando por uma situação que não conseguiu financiar. Então a carta de crédito vai solucionar o problema dessa pessoa. Ok? Isso aí. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre que a gente postar um vídeo novo, você ser o primeiro a receber. Curta! Comenta e compartilha aí. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai estar tá lendo aqui com muito carinho e vai estar tá te respondendo o mais rápido possível. Isso aí, galera. Ó, não custa nada, deixa aquele like pra gente, você que acompanhou esse vídeo até o final agora. Deixa aquele like para fortalecer o nosso canal aqui, tá, pessoal? Um forte abraço.